E o jogo que eu mais joguei na vida foi Call of Duty Black Ops 2, especificamente, de PlayStation 3. Apesar de ter tido outras experiências em jogos e ser é extremamente ruim. Fala, pessoal. Eu sou o Eric e eu tenho mais de 20 anos jogando RPG. Fala, pessoal. Meu nome é Lorenzo. E o primeiro videogame que eu joguei foi um Play 2, que eu jogava God of War preto e branco. ele não sabia diferenciar nenhuma cor. Ficava perdido no jogo, mas foi... Foi uma boa experiência. Salve, salve, treinadores. Meu nome é Heloísa Passos e eu tô com mais de 164 horas de estar no Vale Impressionante. E você, você, oh, você denunciou a sua idade já, então falou 20 anos. Eu não tenho nem... Não tenho, só se eu tivesse começado a jogar realmente muito cedo. O meu primeiro jogo, inclusive, foi um... Era um acho que é um Game Boy e eu jogava Mario Kart. gostava demais, era aquele Game Boy que... Ele era pequenininho, não era o grande ainda. É o Advance o Ad SP. Ad Advance SP é, verdade. isso aí. Esse <risos> jogo, cara, esse jogo... Esse, eu, esse era bom. Esse eu realmente era bom. Pra introduzir, por que, que a gente tá falando só de jogos aqui, né? Vamos, vamos não, falar... A convidada já introduz por si só, né? <risos> Exatamente. Estamos aqui com a Passos, que é fundadora da Space Games. Space com 4. E... Enfim. Space Games, por si só, já fala que a gente vai comentar aqui sobre games. Então... Elo, quem é você na blockchain, quem é você com Bitcoin, com games, conte um pouquinho da sua história. Bom demais, bom demais. É, eu sou a Eloisa Passos, né? eu, minha história com games começa há muitos, muitos anos atrás, quando eu tinha por volta de 5, 6 anos ali que meu pai ele me deu um Super Nintendo foi meu primeiro videogame da vida né e eu brinco que foi minha primeira grande frustração dentro do, do mundo dos games porque eu era muito louca por videogame na casa dos meus primos criança pequena sempre se lasca com o primo mais velho né porque nunca pode jogar se você joga é sempre o controle que está desplugado e eu era essa criança Ou que tem um botão que não funciona é, é, é... sempre sobre isso para para crianças exatamente e aí meu pai me deu o um Super Nintendo que eu só vinha na casa dos meus primos eu falei, caramba, aquela caixa linda, preta, brilhante, vocês já tiveram um Super Nintendo? Eu comecei no Game Boy meu primeiro console, console foi o 64 mesmo. Mas você mas eu... lembra aquela caixa lembro, linda lembro. da Nintendo? Porque pô, o 64 foi o único videogame da Nintendo que eu não tive e eu, cara, sou muito fã de Nintendo. E aí, beleza, meu pai abre e está lá na TV, eu tava na casa da minha avó... E aí chegou a visita. E aí meu pai virou e disse assim: Ó, oh, só vai poder jogar quando a visita ir embora. Eu falei, puta merda. Okay. Que dificuldade. Deu, deu doce e tirou É, depois, né? tipo, não, não, não, não. E eu cheguei pra visita e falei assim: Ô, oh, que horas que vocês vão embora aí? Porque meu pai você só pode posso ir, jogar. Por favor. Meu pai ficou pistola mas deixou eu jogar né então minha história começa aí eu de formação sou formado em desenho de animação pela belas artes pós graduei em gestão de economia criativa trabalhei na direção de projetos criativos gerência de projetos para grandes marcas Stone Magalu Honda Rabobank enfim uma série de marcas E em 2017 quando eu trabalhava com fintech eu conheci a blockchain pela minha proximidade que eu tinha com os desenvolvedores a área de tecnologia 2020 eu entrei efetivamente na blockchain para poder é, ficar full nisso, eu já fazia consultorias, e aí meu, meu sonho se tornou realidade no, no ano passado, né? que é poder trabalhar com games, poder trabalhar com blockchain e viver disso. Como é, eu, eu queria perguntar, como é que foi a sua história desde que você conheceu o blockchain, conheceu, é, obviamente você já jogava, mas... É... Como é que foi esse decorrer dentro do mundo de Gamify ou de, de games de uma forma geral relacionados a blockchain? Então, desde que você conheceu, que algum desenvolvedor te apresentou, é... até onde você está agora? Boa. É... Quando a gente olha para games, minha história ali com a Nintendo é uma história só de amor, né? Não, não tem amor e ódio, pessoal. É só história de amor com a Nintendo. É Porque eu, era, eu já falei isso em outros lugares, eu era uma criança, uma adolescente muito solitária. E para as crianças e adolescentes solitários, você tem uma grande companhia, quando possível, que são os jogos. Né? É quando a gente joga RPG, que a gente tem o primeiro contato ali com a galera e você começa a fazer sua própria comunidade ali em relação a isso. Então, isso fez muita diferença na minha construção. Construção social, como pessoa, né? É, na questão, enfim, da gente é, olhar a, a lógica das coisas, a gente olhar a forma de socializar, a gente olhar até a própria forma como funciona o livre mercado dentro de economias secundárias, ali, né? Então, foi assim que começou essa minha história com games. Aí, quando a gente olha para blockchain, voltamos em 2017 quando eu trabalhava numa fintech, e aí eu ouvi alguém falar ah, Bitcoin, blockchain. E aí, o anjo gritou aqui no meu ouvido, né? Cara, bitcoin, é blockchain. Aí eu falei, o que, que, que é isso aí, né? E aí o pessoal começou a me explicar. Na época, eu comecei a assistir muito um cara de, de economia austríaca que tava entrando blockchain, né? E eu falei, puta, mano, que legal, né? Super didático, super acadêmico e tal. Eu falei, puta, que legal, né? Isso aí. E... E eu acabei sendo demitida da, da Fintech porque eu só queria ver gráfico. Então, eu já tava meio ali com, com burnout, então eu saí de um burnout. E, e eu acho que a blockchain foi a minha salvação de vida ali. De, cara, tem um caminho muito longo que você não tá explorando e tem a possibilidade de você fazer algo que realmente seja o seu propósito. Cara, isso eu e... acho uma coisa muito legal é que guia muita gente que entra em blockchain. Assim, e eu tive isso em algumas experiências da minha vida no sentido de você... É, descobre alguma coisa que você acha hiper interessante e você vai a fundo nela até você conseguir meio que decifrar o que é aquilo. E eu acho esse negócio espetacular, eu acho que é até um pouco da história do Eric, quando eu conversei a primeira vez com ele, começou a contar para mim, não, pô, porque eu eu, eu eu eu sou muito apegado e agora eu tenho satisfação em ficar pesquisando tal coisa. Eu falei: "Nossa, cara, eu me vi em alguns momentos da minha vida fazendo a mesma coisa e você tá falando mais ou menos a mesma história." É, e, no final das contas, você levou até o fim, entendeu e agora trabalha especificamente com isso. Então, cara, eu acho um, um negócio muito interessante. É, eu queria só, só traçar a linha do tempo ali. Você começou a ouvir sobre Bitcoin em 17. Exato. Por, por enfim, um clientes pouco... da empresa que você trabalhava. Ou... Os próprios desenvolvedores. Ah, tá. Os dali, próprios desenvolvedores. Ali você estava trabalhando com design. Ou... Com UX UI. UX e UI. Que... Porra, é, é, vamos, vamos trazer isso depois, porque, cara, é o maior problema de blockchain no momento, eu acho. E aí você entrou diretamente como... Em, é, é, você falou gráficos, né? Então, uhum. é, você tradeava, você... É, todo eu, eu mundo entre, começa eu, eu com a trade tudo, ali tudo, em blockchain. Tudo errado, eu entrei bem errado, gente. Pensa assim, Perdemos todo o dinheiro, todo o caminho errado. O Exato, né? Uhum. Na época, tudo era... Tudo valia satoshis, né? Pra quem não sabe o que é satoshi é a mínima unidade divisível ali do, do Bitcoin, né? E aí tudo valia satoshis, então você pegava, sei lá, uma TRX da vida, uma Tron, valia 46 satoshis. Aí o que, que eu fiz, né? Tinha uma corretora ali, uma corretora interna, só que você só conseguia entrar através daquela corretora ali. Aí eu falei, eu vou pegar todas as moedas que estão abaixo de 100 satoshis e vou pôr um pouquinho, né? Alguma coisa vai virar. E aí tudo virou, foi assim, eu falei, cara, se... Mas foi tira... início de 17 que você ouviu? Foi antes do Foi do agosto, boom? setembro, um pouquinho... É, e o boom não... foi mais no segundo é, foi... semestre, assim, que foi realmente... Foi... No... Novembro... foi outubro, novembro. No... É. Novembro foi o ápice do ápice, né? Outubro começou aquele... E aí novembro, deu aquela explosão, dezembro, e todo mundo, meu Deus do céu, é lua, é lua, é lua, é lua, a Bitcoin 19 mil dólares, aí... Bum. Aí a galera xingando o que tá acontecendo agora, né? A mesma coisa que aconteceu em 2017 com altcoins, tá acontecendo agora com faz, NFTs, e aí tipo, bum caiu pra baixo. Aí eu falei assim, quer saber? Deixa isso aí parado. né? Não vou mexer, não vou mexer, porque... Você não, você não sacou? Não sacou Você pe, pegou o rali de alta e, e viu tudo cair hum. também? saquei parte uhum. parte eu reinvesti e aí quando foi o rali de baixo ali a, a queda do precipício me mantive ali eu disse não vou vender cara é, é curioso porque para mim foi muito parecido porque eu também eu comecei achando que eu tinha descoberto o segredo do de como ficar milionário sempre sobe todo trade era lucrativo fala meu Deus eu sou o rei do o rei do, do trade <risos> e, e vi tudo cair só que quando você vê cair tipo é difícil de explicar é, quando, você, quando você tá entrando, né, logicamente, é. depois você tem alguma experiência diferente, mas você fica com aquele receio, você fala, não, tipo, vai voltar, não tem por que eu realizar agora, tipo, você tá com 400% de lucro, mas você tava com 600 antes. Eu, não, não, não vou eu vender uma hora, agora. Uma hora fica claro, de repente vira a chavinha, é, mas... Só que aí você vê que... Aí você passa a tá estar no prejuízo, você fala, meu, o que era 600% de lucro virou menos sei lá quanto, e eu tive a mesma reação. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar aí, não vou mexer nunca mais. E... E foi bom eu ter feito isso e não ter vendido, porque foi o que me trouxe depois pra, pra dentro, mais a fundo. Então, que engra engraçado. Eu e ouviu. essa virada de investidora em cripto de uma forma geral, pra investir em GameFi e, e começar a mexer com GameFi, foi quando? Foi logo Foi no em 2020. Assim. Foi em julho de 2020, mais ou menos. É... Que... A gente tava começando a ver aquela movimentação, então a gente teve aquele crash absurdo no, na economia geral, né, que foi a sexta-feira sangrenta. 20, é. Exato, tipo, mais ou menos dia 20, porque eu lembro, eu ia viajar para Bali, eu tava muito bem capitalizado naquele momento, foi cara, vou, vou viajar, fazer minha primeira viagem internacional e tal, né, e aí, puta, 20 assim, ó, foi dia 20, tá, caiu tudo, que, que o Bitcoin bateu 3 mil dólares. Eu lembro até hoje, cara, eu lembro até hoje, e eu já contei a história Algumas vezes que eu olhei, assim, eu acordei de manhã, tava um determinado preço. Eu não sei o que eu fui fazer, acho que eu fui na academia, não sei. Eu voltei, assim, eu olhei, falei, nossa, meu aplicativo tá com um problema. Foi a primeira <risos> coisa que eu pensei. Porque eu já tinha visto o mercado subir desse, eu já tava operando há um tempo, mas foi muito rápido. Foi assustadoramente não, o, rápido. os assim. robôs não seguraram, a galera não conseguiu segurar stop loss e tal, tipo... Conseguiu, começou não, a dar problema conseguiu. na plataforma, eu não conseguia tirar, começou a travar tudo. Você e... tava tentando fazer a opção ir manualmente, né? Manualmente, tal, e aí é, eu comecei a olhar, entre as corretoras abriu aquele spread gigantesco, assim, uma operava, sei lá, 4 mil dólares, a outra tava 3 mil. Cara, foi desesperador, assim, foi uma das coisas mais malucas que eu, que eu já vivi, assim, estando no mercado e uma das coisas mais desesperadoras também, porque eu eu falei, cara, eu não sei aonde nem como, mas provavelmente eu vou perder dinheiro, tipo, não conseguir sacar <risos> ou alguma coisa vai de, dar de muito errado é. que eu vou ser zerado ou vai acontecer alguma coisa ruim. No final das contas, não aconteceu. Ainda bem. Mas esse é, pelo dia foi... Ao contrário, começou a... Exato. Foi, não, uma, foi uma muito escala rápido. muito boa. É, porque boa. o mercado tradicional se, se recuperou, mais cripto... Recuperou... Recuperou é, vezes sim. três, assim. Foi a... super rápido e foi o uhum. início do mega boom que a gente teve na virada de 2020, no finalzinho de 2020, 21, uhum. e que, na verdade, o, o pico que a gente chegou em 2021 foi praticamente no início do ano, beleza, a gente chegou no pico, efetivamente, no finalzinho do ano, mas o grosso da valorização foi até março, é, maio ali, aí no meio do ano teve uhum. questão de China, Elon Musk, um monte de coisa, e aí já começou a ter mais dificuldade de subir, então, mas foi, o início desse movimento foi um Crash absurdo ali, que foi... É, foi ali que eu comecei a viver mesmo é, a parte de cripto, mas não como investidora. É, com uma parte de empreendedorismo mesmo, né? E aí, como que, que aconteceu isso? Em julho, mais ou menos, eu tava ajudando um amigo meu que tinha um projeto de educação em cripto, então eu falei... Cara, tá muito legal, mas você precisa desenhar um plano de negócios aqui. E eu comecei a desenhar um plano de negócios para ele. Tipo, eu tava pensando como que eu fazia a modelagem daquele BP, fazendo o plano de marketing, enfim. E aí, em determinado momento, eu falei, agora a gente precisa captar usuário para a tua plataforma, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um e-book muito legal. E esse e-book a gente vai mostrar para as pessoas recompensas em criptos. Então, vamos pegar projetos de cripto que vão recompensar os usuários. Aí eu queria falar de BAT, queria falar de BitTorrent, queria falar de, de Golem, enfim. E nesse meio tempo, a gente acabou vendo o X-Infinity. Aí a gente se olhou... Aí a gente falou, Ele cara, tinha em game também? Ele é super game Ele é super, gamer. É, então ele pronto. É super gamer. Aí casou, aí casou. Aí a gente olhou aquilo, a gente falou, cara... Aí foi tipo o anjo que, que eu falei que deu aquela sussurrada lá em 2017. Eu falei, eu não sei se isso vai mudar o mundo. Parece que vai mudar o mundo, mas pelo menos no meu mundo isso vai mudar com certeza. Né? E aí eu vi os Axies que me lembraram o Pokémon que eu era viciado. Eu falei, cara, vou ficar jogando aqui, né? Porque eu ganhava, sei lá, uns 70 dólares por mês jogando. O X. Não, não tinha os problemas de economia que teve ao longo do tempo, então você farmava, farmava, farmava, farmava, não, eu entrei e não tinha ainda a, a trava de, de farm que a gente fala, né, e aí, o que, que a gente fez, né, eu falei, ó, legal, tem um modelo de scholarship aqui, vamos fazer uma das primeiras scholarships no Brasil e vamos criar uma comunidade porque a gente precisa ensumar essa scholarship com é, a, a comunidade. Né? E aí ele seguiu com a scholarship e eu segui com a comunidade. Eu falei, Bruno, não, vai de scholarship que eu quero é, criar conteúdo pra galera. A gente falou, ah, beleza. E aí surgiu o X-Infinity BR, que chegou a ser a maior comunidade América Latina de X-Infinity. A gente bateu 30 mil pessoas, pô, saí na Forbes ano passado, aí eu falei, é. cara, cara, muito massa. E, e aí foi, foi minha história, o meu começo com GameFi. Foi ali que você deu o turning point de é, gostar, ser entusiasta e realmente transformar num negócio estruturado, mais robusto. E, cara, é, é muito legal, porque falando especificamente de, de X, eu até comentei pro Eric, eu falei, cara, uma coisa que bombaria, e para mim é o mais tangível de utilização de Web3, de NFT, desse é, mundo de GameFi, é... Pokémon, assim, o exemplo claro de o que bombaria é Pokémon. Se na minha época, que eu era criança e ficava batendo figurinha de Pokémon, fosse NFT e você tivesse aquilo em carteira, nossa cara, com certeza a adoção entre as pessoas da minha idade naquela época ia ter sido um negócio bizarro. Então, você usar esse exemplo para mim é um negócio é, super assertivo, porque realmente, para mim, explica muito. A razão pela qual deu certo e cresceu tão rápido. E ex foi uma baita febre. É, eu brinco que o reinado do ex eu, eu sempre falei isso porque a galera sempre chegava pra mim... E aí, Lô, vai lançar um jogo, vai desbancar o ex Eu falei, gente... Ah, vai lançar... Tinha um que era... Era um nome tipo ex Infinity, mas não era... Não sei se era tipo Moon Infinity... Eu não lembro qual que era o nome, mas a galera... Não, porque eles estão pegando o ex e melhorando. Eu falei, gente não, né? Não, e o X morreu, e o X morreu. Eu falei, eu acho que o X só morre, só perde o reinado realmente, e eu só ficaria assustada se eu fosse o pessoal da Sky Mavis, se a Nintendo entrasse. Porque se a Nintendo entrar, aí esquece a X-Infinity que, tipo, né morre. Mas não, não aconteceu, né? E o X continua, apesar de tudo, com o reinado que a gente viu. Não tão lucrativo, mas continua aí sendo o principal jogo de blockchain games hoje. É, ele foi o eu... principal exemplo. Exemplo, acho até de criação de uma economia em cima de jogos e para mim é a principal mudança que a gente tem do game tradicional para o gameify que uhum. é realmente você operacionalizar uma economia por trás na qual você é dono dos dados e pode comercializar aquilo. Então, para mim, o X foi um exemplo muito tangível de como isso era viável e possível. É... Então, não sei, tipo, o X para mim, ele. Eu não, não peguei toda a história do ex. tá? Uhum. Eu, eu comecei antes, eu comecei no GameFi mesmo, em março, ali, com o Gods Unchained, da, uhum. da Immutable. E, e fiquei meio que no hiato até outubro. Então, eu, eu tinha passado do boom do X, eu perdi. Oh. Eu perdi o bonde do ex, mas recuperei, tipo, eu entendi tudo o que estava acontecendo a partir de um documentário, que eles começaram a falar dos empregos na Índia... Filipinas. Filipinas. Cara, não tinha mão de obra pra emprego basal. Tipo, não tinha. Tava todo mundo jogando X. fizeram um documentário sobre isso. <risos> tipo, você não tinha os empregos simples, você não tinha porteiro, você não tinha, sei lá, chapeiro, porque o cara ganhava muito mais dinheiro jogando X do que... Fazendo qualquer outra dessas coisas. E virou um problema social no país. Eu, eu aí não, me eu não a acho nem que é um problema social, eu acho que é um fenômeno social. Porque. É problema aí, entre aspas, é, né? Problema entre aspas. Porque o ex conseguiu mudar o PIB da Filipinas, né? Então, ah. esse documentário é super legal. Quem quiser assistir, se é, chama Play to Earn, tem lá no, ah, no YouTube. Lembrar o nome, obrigado. Tá, tá legendado, é super legal. É, porque é, era um fenômeno que. Pô, eu achei interessantíssimo. Que começou a galera, não, não queria fazer outras ruas, mas tinha gente que usava como fonte de renda. Porque a gente tá falando de um país que é extremamente pobre, com um salário mínimo extremamente baixo, né? É zero poder de compra. E aí você via um tiozinho fazendeiro que podia comprar os remédios. Isso foi um do, dos turn points, assim, para mim, de tipo, cara, é, blockchain games vai ser um dos maiores game changes que a gente vai ver em aspecto social do mundo. Né? Não acho que está no, no, na, na seara do melhor do que poderia ser, mas é, é algo que assim, é, é absurdo. E, e eu, na ponta da comunidade, vi isso muito acontecer. A dona de casa, a pessoa que não conseguia sair da cama porque tinha alguma doença, o cara que era Uber, o pessoal começando a complementar a renda, o pessoal começando a ter é, outros vislumbres de, de possibilidades na vida e não necessariamente de só ser jogador casual. Mas, pô, agora eu posso, sei lá, tentar ser gestor de comunidade, eu posso tentar ser um monitor ali de, de uma scholarship, eu posso aprender sobre finanças, enfim, para poder ajudar na tesouraria da scholarship, então eu acho que começou a abrir um, uma possibilidade realmente de, de economia criativa, colaborativa entre pessoas que até então estavam ali no, no, na, na beira da, da, da questão social, né, da economia, tipo a galera que é totalmente é, esquecida por é, outros. E até porque a barreira de entrada é muito baixa, e isso é uma coisa muito interessante desse modelo, porque no final das contas qualquer um que tem um dispositivo consegue de alguma forma ter algum acesso que é uma coisa muito distinta de muitas outras coisas que você precisa efetivamente para é, ganhar então gamefi na minha visão assim como o cripto de uma forma geral então você pega por questão de bancarização você abre muito leque falando de cripto e vai abrir cada vez mais na medida Sim. que você vai construindo funcionalidade você fala em questão de gamefi, é mais ou menos a mesma coisa Você cria uma economia na qual você pode empreender com uma barreira de entrada Sim. muito baixa é... Eu acho que a estrutura que a blockchain trouxe para isso é porque essa questão de economia em jogos já existia faz tempo, já ah. existe faz tempo. Então tem o caso famoso lá do pessoal argentina, se eu não me engano, quando começou a sofrer de hiperinflação, não, não lembro qual dos países foi, mas que eles já estavam usando a, o Gold do WoW como moeda de troca na Amazon para conseguir fazer compra. Então, assim, é. imagina qual que é a logística para se fazer é. isso né cara? hoje com, com a blockchain isso se torna mais não é a coisa mais simples do mundo mas com certeza é muito mais simples do que se fazer isso uh, tendo que confiar nas duas pontas etc então uh, cara essa, essa introdução a novas pessoas e novos tipos de, de mercado ali dentro que a blockchain fez eu acho que trouxe pontos positivos e negativos, né? Uhum. Um foi, pô, legal, dá para ganhar algum dinheiro com o tempo que eu tô colocando no jogo. Acho que o lado negativo foi, teve muita gente que achou que um ia passar a viver disso para sempre. E pior ainda, teve gente que tava achando que é, viveria muito bem disso para uhum. sempre, né? Estaria ganhando muito, muito dinheiro. Então criou essa dicotomia que durou até quando tinha que durar, né, meio uhum. que... Enfim, eles, eles só re reformularam de, o que de precisaria ser... até dezembro, mais ou menos. É, vi a, virada, foi... é a virada do ano foi, foi pesada. Eu lembro porque essa eu, eu senti na pele ali. Eu tava investido <risos> em vários. E... Bom, você teve isso, né? Só que agora a gente passa a estar tá com uma narrativa que faz mais sentido, uhum. que não é de remunerar todo mundo, uhum. mas sim, pô, eu vou jogar o jogo porque eu quero me divertir e não porque eu quero... não, é, não porque é meu trabalho, uhum. não porque se eu não jogar isso aqui eu não vou comer. Sim. E, e você passa a recompensar mais as pessoas que desempenham melhor no jogo. Então uhum. faz um, um sentido econômico muito maior. Uh, acho que o Axe passou por isso, né? Que acho que agora é top player, uhum. que acaba sendo remunerado, eu não sei direito. Uhum. E passa por um sentido mais campeonato, né? Assim, sei lá, as sagas. Não sei como que o Axis está hoje em dia, mas... Eu, eu acho, quando a gente fala de, de blockchain games, eu acho que a gente tem que pensar na, na arquitetura econômica do, dos jogos, né? Então a gente teve três momentos econômicos dentro do que a gente vê aí de, de games no geral. Que é o pay-to-play, quando eu era a criança lá frustrada do Super Nintendo, que meu pai comprava o cartuchinho, e aí comprando o cartucho, eu jogava, tinha só aquela experiência, os desenvolvedores monetizavam uhum. só pela venda do, do cartucho, é, vida que segue, né? E aí começou a abrir outros braços de monetização, como licenciamento, enfim. Mas quando a gente fala experiência em game, a gente só está falando aí da, da venda do, do cartucho. A gente teve o segundo momento que é o free to play. E aí quando a gente olha para esse momento free to play, muito por conta do acesso das pessoas à internet, o computador, dispositivos mobile, que ok é gratuito para eu jogar, mas para eu ter certos tipos de avanço eu vou precisar colocar dinheiro, né? Para comprar personagem, para comprar é, arma, skins, que a gente chama, itens, enfim. E aí, quando a gente olha esse momento do, do free-to-play, entra a economia né, que a gente estava falando. Então, já acontecia uma economia secundária ali. E o que, que era essa economia secundária? Jogadores que tinham tempo, trocavam o tempo pelo dinheiro do, dos outros. Então, se eu jogava 12 horas por dia, o Bruno só podia jogar 3 horas por dia, o Bruno comprava os itens de mim e eu remunerava através disso. Só que a gente tem três problemáticas principais aí para mim. Bruno não sabe se vai receber item, eu não sei se eu vou receber dinheiro, e desenvolvedora não recebe nada por isso, né? Então, algumas desenvolvedoras começaram a banir esse tipo de, de comportamento dentro aí do, dos jogos. Aí vem a blockchain que resolve esse problema, né? Porque o que a blockchain faz agora? Te dá uma infraestrutura aqui, é, que você consegue fazer é, isso através de um marketplace, por contratos inteligentes. Então, todo mundo sabe que vai receber. E a desenvolvedora, ela começa a ganhar taxas aí, fiz em cima dessas transações de marketplace. Né? Então, eu acho que é, esse é um ponto interessante. É possível você viver como gamer? É possível você viver como um Já era antes, né? Uhum. Eu tenho um conhecido que fazia 400 mil reais por mês vendendo item Web 2. Tipo, eu não lembro qual que era o... É, Perfect World. Uhum. Você jogava RPG, eu acho que... Eu, eu não joguei, uhum. mas eu conhecia. E, e a galera lá do Perfect World, enfim, ele fazia 400 mil vendendo personagens. Então isso já era algo que acontecia. O que a blockchain fez foi... Beleza, vai acontecer de uma forma mais estruturada. E aí eu acho que a gente tá agora caminhando pra um momento na, na blockchain que, ok a gente sabe que o o plate earn em si não funciona e muito por causa da, do click gas né eu acho que o problema não é, é a blockchain game para mim o problema é, é hype então a gente viveu no momento do ano passado que não só para game para para qualquer coisa cripto próprios venture capital se a gente olhar o mercado tradicional tava todo mundo líquido todo mundo levantando valuation de 100 milhões de reais é. com powerpoint é. né e tipo não, não é isso que acontece eu falei eu, tipo, isso para ele porque é. a gente a, a gente até Brincava não, mas no mercado tinha um seis que 2017 foi uma grande bolha do mercado de varejo, ou seja, pessoas físicas entrando em cripto. E eu falei pra ele, pô, porque muita gente fala, não, é, 2021 vai ser diferente porque agora é institucional. Como se institucional não fosse entrar no, no FOMO. É. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. <risos> foi o institucional falando, cara, esse vai é o futuro, eu vou comprar um monte. E a gente vê, tipo, venture capitals, né? Eu, eu gosto muito, como eu tô desenvolvendo um jogo, eu gosto muito de entrar nos outros jogos e ver quem investiu, né? Lógico, porque para mim é a oportunidade ali, né? Se o Venture Capital investiu num jogo que parece que não tá tão ok, pode ser que, que invista em mim. E aí você vê uns jogos assim, que levantou dinheiro com fundo de investimento, e você fala cara, não tem sentido nenhum isso, isso aqui, tipo, é ruim, e a ideia que se propõe, cara, dá pra você fazer pequenos lançamentos, que eu acho que é a, é a grande diferença da web 2 a web 3, você não precisa ter um produto final e toma, não, você pensa com, é, é linha startup, né, vamos fazer MVP e eu vou te entregando o módulo, então, esse mês você vai jogar com um tipo de personagem, vai me dar feedback, eu vou construir aí no mês que vem, enquanto eu estiver reconstruindo essa questão, você vai jogar com outro personagem, e a comunidade vai cocriando em relação a isso. Então, eu acho que é, é, essa é a grande pegada da, do, dos jogos da blockchain, né? E não, não dá para ficar milionário, gente. Teve gente que ficou milionário, eu acho que muito na sorte, sendo meio honesta, e... É a regra do mercado, que tem mais dinheiro, vai ganhar mais. Então, se eu entrei com 35 mil e fiz 10x, beleza, quem entrou, teve gente que ficou milionário, mas entrou com o quê? Com 350 mil e aí fez 10x? Então, eu acho que é o pensamento que a gente tem que ter em relação ao mercado cripto. Depende do time, porque também um monte de gente ficou muito milionária, bilionária com o Bitcoin, mas, cara, na época, muitas pessoas, como eu, por exemplo, primeiro que eu não ia ter condição porque eu tinha... Eu era... Moleque, pirrado, é. criança. É, então não ia ter condição de, de entrar. Segundo. O, o entrar pesado já não é, é pesado para você, é, né? eu ia vender uma bicicleta <risos> e eventualmente. Tudo bem, se eu fizesse isso eu ia estar tá bem rico, mas. É, também, enfim, eu nunca ia saber. Se me contassem, provavelmente naquela época eu não ia conseguir comprar. Então existe um fator de aleatoriedade e sorte Sim. que é difícil ah. a gente colocar nessa que conta. E é, tudo puxa para o risco da época também, que é muito fácil você falar isso hoje. Só que, ah, não, se eu tivesse entrado pesado lá atrás. Só que, irmão, teve... você tá até o exemplo de um streamer aqui, não sei. Enfim, hum. que é o Soneca. Soneca Sim. foi um que fez bastante dinheiro. Cara, ele fala: Meu, eu vendi um apartamento e coloquei tudo em axe. falou: Meu, foi a decisão mais inteligente do mundo? Talvez na época não tenha sido, só que hoje, hoje se mostrou que foi, né? O cara fez muito dinheiro ah. com isso. Só que aí é muito fácil você falar, ah, não, se eu estivesse lá atrás, eu faria isso também. Cara, você não faria. Nem você você cara, não faria isso. Não faria. Não então, mesmo tipo, olhando ele foi, hoje ele foi e vendo o que aconteceu, eu... é <risos> muita ele, loucura. Ele foi recompensado pelo risco que ele estava disposto a correr. É, mas, enfim, a gente viu que o, o play turn né que O caso do Axie... É, ele lançou o modelo Play to Earn, que, ok, não era sustentável a longo tempo, mas ainda assim, você tinha um jogo, né? Uhum. É que muito da narrativa do Play to Earn acabou puxando porque você falou, do, do que virou o click, click to Earn ali, que era basicamente um yield farming com extra, é, passos extras ali. Então, o cara, ele estava ele jogando um jogo que ele tinha que só logar todo dia lá e clicar um botão para ganhar o rendimento do, do jogo. Cara, eu chamo de cassinão. Era, Mas é, era, um, cara, era um cassino. Era, era um ponto como, é, como é que funcionava? O cara, o cara entrava, ele clicava Não, não e existia e um jogo. Você ah, comprava entendi. um NFT que não era um NFT. Era... Tipo, não era nada. Você comprava um, uma imagem que não tinha, não tinha código, não tinha nada. Não tinha contrato inteligente. Nessa imagem você logava lá todo dia com a sua, com a sua conta e você clicava num botão. Literalmente você clicava com um botão. Ah, ó, seu carrinho correu aqui, ó. Você ganhou tanto. Volta amanhã. <risos> Eu lembro tipo, até de 11 que a galera acordava tipo 5 da manhã, assim, só pra clicar ali e fazer o, a tarefa do dia. E aí assim. começava, começou as derivadas até, né? Que não, começou o Move aí, to Earn, começou um monte de... E aí foi um, é, que, é que a questão do Move to Earn é que você ainda tem algo envolvido, tipo, você precisa fazer alguma coisa. Apesar de ter... Ah, mas chegou num ponto não, que a galera não, amarrava no é, cachorro e é o cachorro é estava morrendo em volta é, da casa. Que eu... é, é que eu, eu não sei, tipo, o formato piramidal, acho que muita gente tava confundindo isso, tipo, eu não acho errado você começar com um formato piramidal como, tipo, sei lá, custo de aquisição de clientes, sabe? Ah, não, vou trazer pessoas para minha base por meio é, de nesse algo caso, insustentável. Nesse caso, nesse caso desde... não vai ser piramidal, vai ser um incentivo que você vai criar para depois mudar para alguma coisa que tem algum valor econômico por isso, trás. Isso, de, é, desde que você pivote. É o CAC, é o custo de aquisição é, isso, de cliente Você isso. investe ali, o cara vem e aí depois isso. você tem um modelo econômico. Que é o que eu tô vendo, pelo menos no Steppen, que eu acho que é o maior exemplar do Move to earn aí, apesar deles não terem pivotado ainda. O ponto é, ninguém pivotava. Tipo, ninguém mudava o estilo econômico. Então, cara, era uma pirâmide. Eram várias pirâmides que foram quebrando, quebrando, só que todo mundo, ah, não, aqui é click to earn, é game, é game. Pô, não era game, não era, não tinha o um jogo. E, e, e pegou o estigma. Então você tem muito uh, jogador web 2, né, player, gamer no geral, assim, desde, sei lá, profissionais até o, o recreativo, que pegou um ranço de cripto, você fala cripto ou NFT, o cara, mano, já não quer nem saber, fala, não, quer essa porra aí, não sei, é... por causa disso. Então, tipo, ele entrou com uma... GameFi pegou um nome muito ruim por coisas de que nem era um game. Então, acho que a gente vai ter que vencer agora um... Um estigma. Um que estigma, marcado, é, é. A gente vai ter que vencer um estigma, até chegar o ponto que o, o streamer X ali, que fala mal de game hoje, vai estar tá jogando um jogo blockchain, porque ele quer jogar o jogo. É, e ele que eu acho que vai saber, Eu acho que vai ser até mais por funcionalidade. Porque o Web 2, é, jogo de Web 2, demanda algumas funcionalidades, ou pelo menos algumas funcionalidades que só estariam disponíveis com o uso da blockchain e vão passar a serem um diferencial no jogo. Como, por exemplo, uma coisa que é, eu levanto bastante. Para mim, uma das maiores funcionalidades, apesar de não ser gamer, é você poder carregar os itens de um determinado jogo para o outro, ou você, eventualmente, ter a condição de... Você muda Sim. ou faz alguma atualização e você carrega esses itens adiante e você cria uma história contínua dentro daquela, daquela experiência de jogo. É o processo da interoperabilidade, que a gente chama da, da blockchain. Exatamente. Exatamente. Né? Por ter essa interoperabilidade, passa a valer a pena para quem só joga em Web 2, partir para Web 3 porque em Web3 ele vai ter uma funcionalidade que em Web2 é uma dor para ele. Então, uhum. eu acho que na medida em que isso começar a acontecer, porque tem funcionalidade, quando essa funcionalidade se tornar mais material no sentido do gamer realmente ver a funcionalidade e não só ver a, o potencial é, ganho econômico, aí eu acho que o negócio é uma chave de virada. E além do que você tem alguns jogos que tem um mercado enorme por trás, eu sempre gosto de usar o exemplo do CS, porque para mim é o mais tangível, de skin, que você poderia construir aquilo em NFT, ter um mercado mais líquido, ter um mercado... É, que é numa plataforma global, com carteiras individuais, ou com uma maior... usabilidade que potencialmente é melhor, é mais tangível, o fato de você conectar numa MetaMask, comprar aquele negócio, conectar no jogo. É, muita gente fala que a ex a especificamente é o maior problema de Web3, e, e cripto, de uma forma geral, eu concordo uhum. com isso, mas em alguns momentos eu uso o Web3 eu vejo algumas coisas, eu falo, cara, mas o Web2. Também é bastante difícil, é bastante chato e é bastante intangível, dependendo da funcionalidade que você está construindo e o Web3 pode solucionar. Então, eu acho que é por isso que o Axie ele teve tipo uma escala tão grande, porque em tese o que, que você tinha que fazer? Fulaninho, você vai baixar o jogo, o seu login e a senha. Você joga no fim do mês eu te transfiro para a carteira. Então, tipo, a pessoa não tinha que ter todo esse onboarding de, ah, vou criar a conta no Marketplace, vou criar a minha carteira, chave privada, não sei o quê comprar o NFT, mas como que eu vou comprar? Porque hoje é muito fácil, né? Eu sou da época que a gente teve que fazer assim, é, as taxas de, de gas fee estavam absurdas, né? Então, você tinha que é, jogar o, a, a grana lá na MetaMask, e aí a MetaMask tudo se pagava no X, tudo se pagava. Você pagava para anunciar o X, você pagava para retirar o dinheiro, você pagava para abrir tudo. E aí eles trouxeram a Ronin, né, que é essa side chain deles e tipo, agora funciona. Mas você tinha um processo absurdo, de, ainda assim, com a Bridge, porque você tinha que mandar dinheiro para MetaMask, fazer a Bridge para a Ronin, fazer a transação que você precisava fazer. Trazer de novo através da bridge pra Metamask, mandar pra uma corretora, converter em Ethereum, converter <risos> em dólar, converter em real e fazer Pix. E aí eu falo, e a dona de casa que eu falei? Você acha que a dona de casa vai fazer isso? Você acha de verdade? Você falou, que... tem uma carteira na, na web que você tem... Cara, aí já, já tá difícil. porque eu tenho uma me... Abre uma meta... O que é Metamask? A já não usa internet banking. Quem dirá, <risos> tipo, fazer <risos> esse processo, é. entendeu? É. E... Exato, acredito, acredito não, é, é, é uma dor existente, mas é que eu acho que pro público, é que parando pra pensar agora, tipo, o público gamer, por isso que eu acho que é tão mais fácil você trazer o público gamer pra cripto, porque tipo, tipo você meio que já tá acostumado ali, pelo menos eu sou da hum. época que... Eu, eu programava. Programava, bot é foda. Parece que eu sou, tipo, o gênio <risos> da programação, mas eu, eu usava alguns servidores Ragnarok que eu usava bot. Uhum. Então, tipo, pô, eu me sentia mó hacker ali programando bot o, pra farmar no. O seu IP já vai ser bloqueado no meu jogo. <risos> não, era, era servidor privado, enfim. É... Eu falei tudo. Ah, não, enfim. Tipo, gamers costumam ter uh, um pouco mais de facilidade em usar coisas, tipo, desde que. Pô, você tinha que configurar se eu tinha Speak, né? Não tinha Discord quando eu jogava. Então, pô, já não era um negócio tão simples. Então, acho que é mais fácil você trazer essas pessoas para cripto. O, o, o estímulo monetário vai ser... Foi uma ajuda que não, não acho que vai ser algo essencial, mas vai suprir essa dor que você já tem em Web2 de carrego de itens. Essa história de você usar um item de um jogo no outro, cara, isso aí tem tanto problema de balanceamento que eu acho que o pessoal meio que viaja um pouco nessa história. Mas eu acho que é. funciona. Então, eu acho que mas, funciona mas, também. Pensa, pensa, por exemplo, vamos pegar o, o World of Warcraft, uhum. né? A gente tem o Hearthstone, que é um spin-off ali. Cara, vamos uhum. imaginar de tipo, sei lá, eu tô jogando Warcraft e eu consigo cartas ali dentro de, de Hearthstone. Ou eu vou jogar Hearthstone e eu vou conseguir alguma... É que não dá pra fazer o inverso, né? Uhum. Porque pra quem não sabe, o Hearthstone é, um, é, é como se fosse é, a, a taberna, o jogo de tabuleiro ali do Warcraft. Mas são jogos separados. Uhum. Mas dentro da lore, do jogo, da, do conceito, é isso. Isso. Então, tá no tipo, mesmo universo, é. Né? Porque eu acho que problema de balanceamento vai ter, mas aí vai ser cada desenvolvedor que vai acabar balanceando para o, o seu universo. Porque hoje o processo está muito mais off-chain. Né? Então, o processo uhum. on-chain vai ser mais ali na, na questão do, do marketplace. Então, por exemplo, você vai me disponibilizar um asset do seu jogo eu só vou plugar ali, através da, da NFT, do, do Smart contract que você já vai ter em algum lugar, então eu só vou plugar e aí eu vou definir o que, que vai ser o seu asset dentro do meu jogo. Então, talvez você Sim. tenha um jogo de naves e eu vou ter um jogo de, de MOBA. Cara, sei lá, essas naves podem ser é, é, efeitos que a gente pode colocar de tipo, ah, se você tiver o, a, a nave X, você vai ter um, um boost. Enfim, uhum. Não, então, então eu acho que é... Nesse caminho. E vai fazer tá. um super sentido esse negócio cara, porque no final das contas, por um desenvolvedor vamos supor um projeto muito famoso de NFT alguma coisa assim, o cara vai querer que aquele projeto de NFT esteja integrado no jogo por alguma razão porque ele vai ganhar muita atração em função dos usuários ou pessoas que têm aquele é. NFT, então de uma certa forma isso incentiva os desenvolvedores a fazerem alguma coisa que seja integrada num, num certo não, grau. E isso, isso realmente faz muito sentido você tendo um, um combinado por trás, é que eu acho que muita gente repete essa, essa frase, tipo ah não, vou usar o item de um jogo no outro, pense, eu, já, eu já vi nesse, nesse nível de comparação, tipo, ah, não, tô no Pokémon aqui, vou usar meu Pikachu pra segurar a k 47 no Call of Duty <risos> e, tipo, beleza, interca... interoperabilidade. Ia ser... <risos> Tudo bem, mas não, ia ser muito legal, cara. Pensar numa skin de Pikachu, é, mas, né? Mas aí, não, aí concordo. É que o ponto que eu acho que, que mais é, é, é valioso aí é a questão de você passar a dar valor pro seu tempo. Com certeza. Eu... Depois dos RPGs, né? Eu já comentei, até zoaram que eu, falaram que eu tinha cara de lauseiro. Eu realmente fui lauseiro, joguei muitos <risos> anos de LoL. E tá lá parado há algum tempo, cara. Eu tenho milhares de horas naquele jogo que estão lá e não vão virar nada, porque tá preso lá com a Riot. Cara, em blockchain, eu, eu poderia. Mesmo, mesmo que eu realmente não fosse fazer nada, mas o negócio ia ser meu. Eu ia poder chegar e, e tipo, sei lá, estampar num PFP no meu Twitter lá, tipo, um troféu de X horas jogando porque eu tô afim qualquer coisa. Ou skins que eu consegui em eventos É mais tal. do que isso, você poderia vender. Eu poderia é, vender, se É, e é, que, é, o e... jogo, é, é que esse é o, mais, é o mais direto, assim, essa é a, é a aplicabilidade mais direta. que Tipo, beleza, joguei 10 anos lá, cara, tem alguém que tá entrando agora que vê valor numa conta de 10 anos então eu, eu acho que, que pensar é em selos de verificação também né porque por exemplo o Neymar o Neymar é o cara do, do Counter Strike né ele adora jogar cara se você se a arma do Neymar vira um NFT a galera não vai querer comprar porque ah é a arma não porque já pertenceu ao Neymar então é tipo ah eu vou querer o comprar essa camiseta, porque essa camiseta já pertenceu ao Zico, sabe? Então, eu acho que essa questão não tá sendo tão explorada ainda, Sim. mas no momento que o Neymar quiser vender o macaquinho dele, ele vai vender pelo preço que ele quiser, porque as pessoas não vão comprar pelo macaquinho X ou para estar no Bored App no, no clube. Não, eles vão querer comprar porque esse marca, macaquinho já pertenceu ao Neymar. Uhum. Então, vou comprar a mansão do Michael Jackson, porque já pertenceu ao Michael Jackson. Então, nossa, que legal, né? Ah, tem o, o castelo aqui do, do Rei Luiz XIV, então, eu acho que é, essa questão de, de gatilho de autoridade, né, é, aceitação, enfim, vai ser algo que vai começar a ser muito fomentado dentro da, da blockchain. Cara, isso em esportes, eu acho que vai ser... É, cara, você passa a não depender, vai, da raridade do item. Você pegar um Fallen da vida, sei lá, quando o Fallen resolver se aposentar. O Fallen é um dos melhores jogadores CS, ele ficou conhecido pelo, por jogar de, de AWP, né? Cara, imagina a skin que o Fallen usar no último jogo dele, ou Mas sei é lá, o último headshot que o Fallen deu com aquela skin. Cara, em NFT, não é que você vai ter a, a, uma skin igual a que ele usou. Ou você vai ter você a vai skin. Ter, cara, você vai ter tipo Exato. literalmente aquele item que ele usou no jogo dele. Cara, para colecionador, isso aí vale uma fortuna. Uma fortuna. Então, cara, não tá sendo nada explorado. Eu não sei o quanto isso já tá Quer dizer, não tá precificado, porque não tem nem jogo assim. Mas aí a gente volta para o tempo de desenvolvimento de jogos, né? Uhum. Cara, para você desenvolver um jogo que realmente é, é, seja divertido, né? Não é um negócio... Bom, você comentou que você está desenvolvendo o um jogo, a gente pode uhum. puxar isso depois. Mas não é algo simples, né? Uhum. Acho que você está vendo isso na pele. É... Então, cara, você tem que dar tempo ao tempo para que esses jogos comecem a surgir e as pessoas entrem neles porque querem jogar o jogo para se divertir e não porque é um blockchain game. Só vão falar, cara, é um jogo, não é um blockchain game. Concordo cento é um nisso. É, eu tenho uma tese que eu acredito que a blockchain ela vai estar tá, é, escalável e massiva para toda a massa, para toda a população, quando as pessoas começarem a usar aplicabilidades, começarem a, a pensar é, em blockchain sem pensar em blockchain. Então, por exemplo, ah, eu vou usar um aplicativo de comida aqui. Eu não vou me preocupar se ele foi desenvolvido em blockchain ou não. Eu simplesmente vou usar ele. Então, eu acho que vai chegar num ponto que isso vai acontecer. As pessoas, elas vão, tipo, ah, vou jogar x enfim Eu não falo assim, ah, eu vou jogar x enfim no blockchain. Não, eu falo, vou jogar x enfim E eu jogo x Infinity. Tem aqui no meu celular. Tipo, eu, eu gosto de jogar. Então, eu acredito que, que vai chegar nesse momento que realmente, tipo, não vai ter distinção. E aí, você olhar para blockchain vai ser como você olhar para uma engine, por exemplo, de ah, vou desenvolver em Unreal ou vou desenvolver em Unity? Depende. Qual que é o meu objetivo? É ter um jogo multiplayer? É ter um jogo é, que vai ser online? É, é ter um jogo que eu vá querer usar em plataformas? Então eu acho que é um pouco desse caminho que vai acontecer no desenvolvimento da tecnologia, olhando um pouco de tese de futurismo para onde isso vai é, se eu caminhar. Achei, eu achei muito legal essa fala, porque é exatamente o que a gente vive com Web 2. Quando você é. usa alguma coisa do Web 2, você não pensa cara, eu tô usando um servidor do AWS ou do Google, a empresa tá me provendo... <risos> você não faz ideia de quem tá te provendo algum serviço ali dentro. Você sabe que tem N serviços para chegar no produto final, mas você não faz ideia de quem tá te provendo. Eu acho que... É. A blockchain em algum momento vai ter uma chave de virada, provavelmente é a diminuição de custo, que vai ser um negócio muito mais trivial, que você não vai ter uma percepção econômica de estar tá pagando uma taxa muito grande pela utilização daquele serviço. Enfim, vai ter alguma chave de virada, eu acho que tem algumas que ainda precisam acontecer, mas que vai realmente gerar esse, esse gatilho. Não sei se você quer falar alguma é... coisa, que eu vou puxar um assunto totalmente não, diferente não, eu, aqui. Eu, eu, só... <risos> eu, eu gostei muito do... Uh do que você falou de tipo, tá, o que, que eu quero com o meu projeto, né? É um multiplayer, é um não sei o quê? Que aí entra de novo na tese lá de... de que, eu, que eu fico batendo na tecla de que eu acho que Solana uh, se encaixaria muito bem num, num espaço de jogos, né? Só que num jogo que, que rode em blockchain, que não é a melhor coisa do mundo, mas você pensar no MMO, em que você faça um trade de, de itens uh, online, né? Que você não saia do jogo para o um marketplace, para fazer essa venda, para não sei o quê. Tipo, para você fazer isso tudo online a Solana continua fazendo sentido para mim, apesar dela estar tá perdendo espaço para Immutable. Só que a Immutable é uma segunda camada da Ethereum que está virando um marketplace, só que não é algo que... Ou seja, você né, vai estar tá jogando o seu jogo ali fora da blockchain, off-chain, só que seus itens estão registrados na carteira, então a partir do momento que há a sincronização ali, você consegue fazer essa listagem do item e, enfim, compra e venda, on-chain. E você sabe quem descobriu esse pulo do gato de você fazer as coisas off-chain e você tá com o registro ali na blockchain? O oh, God's Unchained, não foi? Eu, eu, eu... O X-Infinity. Ah. Por que que foi o X-Infinity? Chegou no momento, ano passado, em agosto mais ou menos, que o X-Infinity bateu um pico de 200 mil jogadores. Mas assim, foi do, do dia pra noite. Bateu 200 mil jogadores. Você não conseguia mais jogar. Por quê? Tipo, porque tava mil, tudo on-chain. Foi... Então todas as transações estavam acontecendo ali na blockchain e aí travava tudo. E aí eles só e agora? porque é, Até então é um problema que nunca foi explorado pela humanidade, né? Tipo, é um mercado novo com um problema que nunca aconteceu antes. O que, que eles viram? Cara, é muito mais viável eu deixar todo o meu jogo off-chain e eu só deixar as coisas on-chain quando eu vou fazer as transações. Então, quando eu vou mintar um SLP, que é o token do jogo, quando eu vou mintar um X, e aí, dessa forma, eles conseguiram resolver o problema, né, porque até então tudo era mintado, tudo acontecia, pô, se... Cê... eles tiveram que começar a diminuir a animação para conseguir rodar dentro da blockchain, né? Então, eu acho que é, foi por conta do, do X-Infinity. E aí, quando a gente olha para a questão que você falou do, do projeto, a gente acaba caindo um pouco naquilo que é o trilema da escalabilidade ali, uhum. né? Que, cara, eu acho que todos os... Até a gente conseguir entender como que a gente vai expandir, descentralização, é, escala, é, segurança, tá, enfim... Quando a gente entender isso, vai ter a massa, mas até então a gente sempre vai ter que pensar por esses dois lados. Por isso que eu gosto tanto da Polygon, né, que é uma camada 2 também da, da rede Ethereum, e eu acho que é uma camada ali que... Por hora é segura, não teve exploit até agora, não teve hacker, nada. É, por hora é segura, a taxa de transação é muito baixa, desde que não tem escala. Então, tem um problema da escala isso, aí. Isso é um consenso aqui, não é. sei o Lourenço, mas a gente também é bem fã e costuma falar que é bem fã de Polygon. A gente gosta é. bastante também. Tirando, você tirar ali, vai, ah, Bitcoin e Ethereum, acho que Polygon <risos> é uma das minhas maiores apostas aí. O... Eu, eu gostei do, do adendo de, tipo, até agora, né? Tudo em blockchain <risos> é. você tem que falar até agora, né? É, tudo é muito porque novo. você não sabe... É, é tudo não, muito só, novo. Tipo... O, o assunto que eu queria mudar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o processo é, criativo. E aí, eu acho que você não precisa nem, não necessariamente entrar no contexto de Web3, mas uhum. é, para você, como é que é criar um jogo, qual que é esse processo, qual que é esse roadmap, porque eu, beleza, na ótica de usuário, eu já jogo pouco, mas na ótica de desenvolvedor, cara, eu realmente não faço a menor ideia. Então, qual que é esse processo e, e como é que ele tá sendo para você? Legal. É, é algo que é totalmente novo para mim, né? E a blockchain que possibilitou isso. Então, se eu tiver pares aí que estão assistindo, que estão de Web 2 e já são desenvolvedores aí, é, é algo que é, é muito recente para mim, porque eu sempre quis trabalhar com games, né? Quando eu peguei aquele controle de Super Nintendo e olhei o Super Mario na tela, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas o, o destino acabou me levando para outros caminhos aí. E, então. Pelo menos, como que foi o processo do, do meu jogo em si. É, o, o, o Boom Boogers, ele nasceu ali em 2015, na verdade, porque ele era um, um projeto, de um artigo de iniciação científica meu. Eu não tinha dinheiro para pagar. As artes, que que eu fiz? Eu disse, vou entrar na iniciação científica para ter bolsa. Então, o Boom Boogers era para ser um desenho animado. Era, era essa pira. E aí, quando chegou ali em 2020, que eu comecei a ver o, o X, enfim... É... O Boom Boogers, ele pivotou para um jogo porque eu olhei dois caminhos, né? Eu vi o Lost Relics, que era um jogo que eu tava adorando jogar, mas ele não tinha uma arquitetura econômica bem desenhada. Ele era meio Lost Ark, meio Diablo ali. Aí eu olhei e falei... Puta, como é legal. Aí eu olhei o X e eu disse, eu adoro o visual do X, porque é um visual Nintendo total. Eu falei, e se eu tivesse um RPG com o visual do X e, e, e funcionasse? Aí eu falei, então eu vou trabalhar em cima do Boom para pra isso. Então eu peguei o que eu tinha de conceito e eu falei, tá, o que, que, que eu vou fazer agora? Eu tenho, tenho um conceito que eu quero. Aí eu vou estudar benchmark. Então eu comecei a estudar o benchmark, o, o que, que eu queria do meu jogo. Ok, agora o que, que eu preciso? Eu preciso de gente para tocar isso, né? É o melhor processo? Não, não é o melhor processo. Se você olha grandes estúdios, né, como o Wildlife, enfim, você tem um processo de, cara, vamos, vamos desenhar o projeto, o cronograma, o escopo, não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso, o avião tá, tá no ar, eu preciso ir construindo o um avião, ele, ele já foi, né? Então... Foi acabando sendo essa construção. Contratei uma freelancer de ilustração, contratei um programador, disse: Vem comigo e tal. Tirei ele de onde ele estava. Ele falou: Ah, tá bom, né? Vamos. Aí eu falei, vamos, vamos construir junto. E a gente começou a construir, era 2D ainda, porque eu adoro pegada isométrica 2D, muito no caso do viés de Pokémon, né? Porque jogou Pokémon e tal Pokémon Ruby, Gold, Silver. Adoro o, a estética de você olhar isométrico, né? E aí a gente começou a, a, a criar nesse caminho. Aí teve um momento que eu precisei pivotar, porque ele era 2D. Aí eu falei, pô, vou ter que desenhar sprite por sprite, né? Para quem não sabe como funciona o processo da, da animação 2D. Se eu estou fazendo isso aqui, ó. Esse, esse movimento que eu vou fazer, eu tenho que desenhar frame por frame, diz, quadro por, por quadro. Eu falei. Ah, com certeza deve ter uma forma de você automatizar isso, fazer aplicação, mas não é isso que eu quero. Eu quero um nível de, de estética, de cosmético, que é algo que já rola dentro de esportes tradicional, né? Que... Pô, movimenta. Então, aí eu disse, ok. Aí, aí eu comecei a entender o modelo de monetização do jogo. Eu falei, eu preciso pegar conceitos de Web 2 e trazer para Web 3, que o pessoal não tá explorando ainda. Preciso pegar conceito de esportes, que até então não tinha Tita Arena, por exemplo. Preciso pensar no conceito de vender skin, no conceito de vender season pass, no conceito das pessoas, elas quererem mostrar a skin que elas têm. Né? Porque NFT nada mais é do que, é tipo... não um troféu. Querer. É um é meu troféu, troféu. Ali, né? É um troféu. Então, aí a gente começou... Então, vamos mudar, vamos para 3D agora. Aí, mudou-se o processo. Né? Então, é, se a gente for olhar agora cara, faz a programação, aí você faz toda a estrutura por trás, então é um processo que pra mim é horrível, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu quero ver, tipo, o jogo, quero ver os personagens, então é um processo que ele acaba sendo longo, porque você faz a estrutura por trás do jogo, é como se você estivesse fazendo a fundação de um prédio, né, pra quem é no mercado imobiliário, você cava o, o chão, a altura do prédio que você quer ter pra cima, precisa ter pra baixo, cava ali, faz a, as estruturas pra subir o prédio, então você tem esse momento, aí você tem o um momento de, ok, desenhei os assets, transformei eles em 3D, vamos agora aplicar eles. Aí já está muito mais fácil, porque você já tem a estrutura pronta, né? É, os scripts ali, aí ok. É, como a gente está fazendo o, um processo muito de, de, de Web3, então, é cara, construção de, de pouco em pouco. Em breve, eu acredito que aí nesse, no fim desse mês a gente lança um beta com uma classe e quatro skills pro pessoal jogar, pro pessoal ver a, a interação ali. Então a gente tem o um modo Wave, já dá para se divertir, a galera do escritório tá curtindo, né? O pessoal para de trabalhar para ver quem bate recorde em Wave. Então eu falei, ok, a tese que tá divertido tá, tá, tá validada. E depois a gente vai lançando outras classes, vai lançando outros mapas, até efetivamente a gente ter um vislumbre do, do jogo completo. Né? Eu acho que talvez os jogos blockchain falharam um pouco em relação a isso. De... Muito a gente sabe que era o Bruggy a gente sabe que é Scam. É, para mim, Clique já nasceu para ser isso. Uhum. Né? É, eu acho que um dos poucos Cliques que eu acreditei foi o Pegaxi, que era uma corrida de, de cavalo, porque eu vi um board absurdo, eu vi Venture Cap, eu disse, Cara, eles, ok, fizeram um clique, mas já já eles arrumam. Até agora não arrumou. Então eu falei assim, é, ah, o, acho que o, me o lasquei. O problema do Pega -se é que eles venderam muito bem a ideia de pivotagem deles. Eles venderam Aparentemente, muito bem. Aparentemente, eles, eles, eles tinham tudo muito claro de que iam trocar para um modelo sustentável. O problema, o problema é que não trocaram. E aí só virou mais um. Não, e era algo que dava para ser feito, né? E, e eu acho que esse é um dos problemas. Então, por isso que, apesar de tu, eu gosto muito do X. Teve muita gente que perdeu dinheiro, teve muita gente, mas eles vão entregando e aí, tipo, cara, tá, não vai ter Play to Earn ainda na nossa V3, mas você já pode ir jogando, ver como que funciona a runa, vamos ir arrumando aqui a questão de balanceamento, ok, agora lançou o X, então eu acho que precisa ter essa dinâmica quando a gente olha o Mercado Web 3. Né? Então, o processo de construção, pelo menos o que eu tô passando, é, é muito novo para mim, já empreendi antes, mas empreender efetivamente em game é novo pra mim, é mais ou menos isso que tá, tá acontecendo. E, né? e Eu você com um avião... o avião. Back primeiro, então você desenvolve a funcionalidade e depois você desenvolve o front, mas pelo que eu entendi, você começou ao contrário, porque você já tinha o front lá atrás, porque você já tinha pensado por um projeto antigo. Exato, porque eu vim do mercado de direção criativa, então é, é mais fácil para mim olhar a, aquilo pronto, né? Então eu comecei no inverso. E as coisas às vezes elas vão andando em paralelo, né? Não quer dizer que tipo, o time, é como se a gente tivesse três trilhos e todo mundo tivesse ali andando. Então, ah, tá desenvolvendo o back, mas a galera da ilustração já tá fazendo para passar passar para o pessoal do 3D, então são processos paralelos acontecendo, é tipo, é insano, é, é caótico, né, mas a, é legal. A sua ideia com o jogo vai ser na pegada play to earn, visando ele, ele pronto, assim, ou numa pegada mais, tipo, ó, usamos blockchain pelo, para tipo, on, né? ou pelo marketplace pela propriedade dos NFTs é, ou pelo earn, sei lá, um, um eventual token que você que vai lançar, não sei boa, boa, pra, pra quem tá assistindo só pra explicar o termo, né, antes a gente cunhava muito play to earn, que era o jogo pra ganhar hoje em dia o pessoal já tá cunhando mais play and earn né, porque o tio acabou sempre ficando né, na seara do tipo, sou obrigado a jogar pra ganhar, e aí entra o que você tava falando uhum. do tipo, ah, do, do emprego é. então a gente tá pensando num, num ecossistema que ok, consiga ser um um ecossistema que você tenha a, a, a integração com a blockchain, que os ativos ali dentro eles estejam na blockchain, então o ouro ele seja o, o, o token, o, os personagens eles sejam um NFT, uhum. então eu, eu tô pensando tipo no, no ecossistema completo, né? De, tipo, tá. a, quando ser lançado não não, não vai ter a, a integração ainda, vai uhum. ser muito mais para a galera testar a gameplay e ir dando feedback enquanto a gente vai construindo a, a uhum. blockchain até chegar o momento de, ok, é, o jogo ele efetivamente está tá pronto para fazer essa entrega de play and earn. Ah, que é no, no conceito off-chain, então é, tu, tudo vai rodar off-chain como se fosse o Web 2 para você, no futuro, fazer o Switch e colocar o, a Web 3 dentro do jogo. Exato. E, e já tem cases de que tá rolando isso, né? Tipo, vamos pegar o Castle Crush, por exemplo. Castle Crush é um jogo da, da Wildlife, né? Que eles estão em parceria com a, a BayZ, que são super amigos. Um abraço pro João da BayZ, né? O, o pessoal da BayZ tá desenhando a tokenomia e é um jogo que já existe. O que, que eles vão fazer? Vão... Inter integrar a camada blockchain agora. Então você fazer realmente esse esse switch. E é algo que eu acho que funciona super bem, porque você faz o contrário do que estava acontecendo no passado que capta capta te entrega um click to earn e qualquer hora que a gente não sabe qualquer hora vai ser, te dá um jogo. Não, entrega um jogo, fomenta uma comunidade, cria-se a comunidade para você Poder aí posteriormente colocar blockchain. Mesmo porque eu acho que entra uma problemática, e foi o que aconteceu no Titarena, né? Não sei se vocês acompanharam o lançamento do Titarena e sim. Uhum. Mas o Titarena teve um hype tão absurdo. Um absurdo que a galera falou: não, porque vai. Porque, putz, era, é, é muito legal, né? Se a gente for olhar, é muito legal. Tanto que o, o, o meu time hoje de titarena é top 10 Latam, porque a galera é muito foda e, tipo, é, é moba, muito legal. Só que o, o que, que aconteceu? Eles começaram. Eu acho que quando a gente vai lançar o Tolkien com o Playturn, precisa ser algo muito bem casado e talvez no mesmo momento. Eu acho que você tem uma especulação que é totalmente prejudicial do projeto se você lança é, o Playturn primeiro e o lançamento do token depois, ou o lançamento do token primeiro e o Play to Earn depois, eu acho que tem que ser algo meio igual, porque quando você lança o Play to Earn primeiro e você não lançou na, em corretoras, enfim você tá falando que vai ter um volume de acumulação muito grande, então a especulação tá absurda, quando lança seu token despenca e a galera tipo, pô, não Cê quero mais tem jogar tem que ter pô. utilidade rodando ao mesmo tempo que a, a, a funcionalidade é lançada, o token é lançado, você precisa ter tudo integrado, senão você não gera valor, você está só gerando especulação, especulação sobre o eventual valor financeiro futuro em cima daquele e, ativo. Né? e, e a, a questão do Tetan, eu peguei bem essa fase do lançamento deles, é, eles acertaram muito na questão de jogo, né eu acho que bom, o Axie até tinha um jogo que era, é, é divertido, né uhum. um jogo divertido, mas é um card game que não Sim. apela para tanta gente. Pô, um, um mobinha mais, né, mais inclusivo, eu acho, mais pessoas gostam, só que a, aí você vê a importância de um tokenomics bem desenhado, que o Tetan, ele, ele errou muito no desenho da economia dele, cara, ele hum. tinha dois tokens, que beleza, ele, ele não fechava um ciclo, você só tinha, tipo, entrada por um token saída pelo outro e, e tipo, acabava hum. por aí. Então... E eu sou meio pistola com token de governança, assim, e eu vou explicar o porquê, né? Eu acho que quando a gente pensa em governança, e Web3, a gente realmente tem que pensar é, em, em descentralização. Né? Você vai ter níveis de governança e, e ok, talvez você vai disponibilizar para a comunidade fazer um tipo de votação, mas se for infraestrutura... A, a comunidade não entra, ou você uhum. vai ter uma que a comunidade inteira vai entrar na, na descentralização como um todo, né? E aí você vê vários projetos, ano passado, que falavam ah, não, eu tenho um token de utilidade um token de governança, e não existia governança no, o X é um grande exemplo disso, que tem um token de governança, que foi mega hypado, mas você fala cara, qual é a governança do X? Né? O ex levanta 154 milhões de dólares em rodada de investimento mas por que, que não levantou num token de governança e levantou em equity? Então então, é, eu, eu acho que o, o Titan tinha muito esse problema. Você não tinha utilidade ali nenhuma para. Não, não tinha utilidade. Tipo, você não, não queimava para talvez é, seu personagem voltar a farmar. Aí agora eles lançaram a fusão, mas puta, lançou é, per, a fusão perdeu um time, ano perdeu depois. Time, perdeu sabe? É, eu, eu, particularmente, gosto muito de modelo de gestão de, de governança de DAO através de NFT. Né? Se eu puder falar até um pouco, hoje eu participo de uma, uma DAO, que é a IVE. Né? Aí vem a primeira DAO aí de, de liderança feminina, maior DAO é, feminina da América Latina. E a ideia é você trazer aí mulheres pra, pra Web3, é você facilitar a entrada de pessoas pra Web3 e a governança vai ser feita ali através do, dos NFTs. Né? Tem um outro projeto, não sei se você já ouviram falar, o Lil Nouns que é, tem um, Nons. É... Eu, eu vi um. Eu vi um podcast com o Nons original, do Benkless, que foi essa semana, eu acho. Uhum. E aí, acho que o Lil Nouns é a derivativo deles... Brasileiro. Exato. Ah. E o Leon Nause é uma parada que, tipo, cara, a cada cinco minutos, um NFT ele é mintado, a galera vai fazendo o bid, essa grana vai pro tesouro, e aí se você tem cinco NFTs, você consegue fazer votações ali, ali dentro. Cara, é um modelo super legal. Né? Eu, particularmente, acho que para existir um, um token de governança, a gente precisa ter um, uma governança. Por isso que eu aboli a ideia de ter dois tokens. Eu falo, já é muito difícil você pensar em tokenomia para um token. Agora você pensar para dois uhum. tokens e você fala que é governança, sendo que não tem governança nenhuma, né? Sim, Meio sim. polêmico. Né? Mas... Não, mas eu, eu concordo com você, porque eu acho que no final... E eu... A gente também já teve essa discussão, porque eu perguntei pro Eric uma vez, cara, qual, qual é a sua visão sobre muitas plataformas lançarem um determinado fazerem um airdrop e tudo mais? É, porque na minha percepção, muitas vezes, você tem um sistema funcional e me parece que o airdrop é feito... Ou por muito mais visão, então a pessoa quer ganhar uma percepção do mercado, quer que as pessoas demandem aquilo, ou eventualmente para ter uma parte dos tokens, captar um recurso, mas não necessariamente com uma necessidade clara. Então acho que é muito mais pelo... do que pela funcionalidade que é vendida em cima daquele token de token de governança. Então acho que se gerou realmente muito isso, que você teria todas as funcionalidades sem necessariamente ter o token de governança, você teria a plataforma funcionando, mas a pessoa faz... Ou porque quer captar um determinado recurso Ou porque vai dar uma determinada visibilidade Mas sem a necessidade de efetivamente fazer isso e gente, Cara, eu vi um monte de airdrop eu vi Um monte de token de governança sendo lançado hoje em dia, é, tem até uma grande questão de, pô, qual que é o tokenomics do negócio? Tem um monte hoje em dia, porque tem um monte que o cara vende o token de governança, teoricamente você tem governança naquele protocolo, ele vale alguma coisa, mas qual que é o valor? Você tá comprando o direito de votar alguma coisa, mas você, em tese, nunca vai receber nada em troca, você não vai receber o provento uhum. daquela empresa, você não vai... Uhum. tem muita coisa que acaba não sendo explicada. Uhum. Então, beleza, a empresa captou dinheiro, teoricamente você tem uma governança que na prática nem sempre existe, é, as pessoas têm esses tokens e muitas vezes o valor deles não vai ser entregue no futuro. Eu acho que a gente está no momento em cripto, né? se a gente for olhar que é um momento que a gente não sabe muito bem. Já não é o começo, mas já não é o final. A gente está naquele limbo, né? naquele quarto escuro de tipo, cara, o que, que, que vai acontecer daqui para frente? Né? Eu acho que é algo que falta muito dentro do, dos projetos cripto. E aí, não querendo, tipo, ah, pensando em centralização, é, hierarquias, enfim, mas a gente pensar em, em modelos de, de negócio, tipo, pensar realmente em, em gestão de negócio dentro de projetos cripto. Por que, que eu vou investir numa ação hoje? Não, não é puramente especulativo, eu vou vou olhar o balanço dela, vou olhar a tese, se faz sentido para mim tá, tá exposto dentro desse mercado. E eu acho que a gente tem que começar a pensar em projetos cripto, né? E aí quando eu falo a gente, eu estou falando das pessoas que constroem projetos criptos, empreendedores de, de projetos projetos criptos. A gente tem que pensar em algo que realmente seja lucrativo e ele seja duradouro a longo prazo. Eu não, não tô criando um negócio para tipo, ah, eu vou vender daqui um ano, vou vender daqui dois anos, né? Não, o um Bulger, por exemplo, eu tô criando para vender daqui cinco anos pra Nintendo, né? Uhum. Então, é, a, a gente tem que, tem que pensar no, no tipo de projeto. Eu falo que o X, ele teve uma problemática ali ano passado de gestão de negócio, absurdo, né? Porque, cara, não... não para mim, assim, não fecha o ex levantar 154 milhões de dólares em rodada de investimento, sendo que você só tem um único modelo de monetização ali, que é taxa de marketplace. Ok, que eu tenho um roadmap lindo que eu ia entregar a katana, porque até então não tinha a katana, né, que é a Dex do, do ex Ok, que eu vou ter Lend, mas não tem Lend ainda. Ah, porque eu vou entregar o projeto Cake, quem quiser fazer jogo em cima vai fazer. N não tinha. É só vender o Tese, né? E eu acho que, de novo, não é problema de só o Web 3. O Web 2 também é assim, né? Eu vou vender é, para fundos e aí, cara, eu sempre vou ter um balanço negativo, vou pagar salários absurdos aí para os meus executivos e vou ficar levantando rios e rios de dinheiro. Acho que o mercado está parando um pouco com isso, mas a gente sabe que aconteceu muito isso. E aí você olha para Ex, o Exy, o Exy tinha uma oportunidade de fazer licenciamento ali e você não precisa ter uma área muito grande de licenciamento. Isso é algo que eu venho batendo muito nas duas últimas semanas três pessoas para uma área de licenciamento, tá super ok, você pega um head de licenciamento, um analista, e aí você só precisa ir atrás de, de empresas. Matel, tá afim de desenvolver um blister do, do, do X-Infinity? É, fulano da pelúcia, tá afim de desenvolver uma pelúcia? <risos> e aí, fala, ah, aí você só vai pagar royalty para mim. Ah, beleza, e eu vou, você vai poder usar meu canal de distribuição. Então, licença era algo que o X super poderia ter explorado e tinha uma demanda altíssima. As pessoas queriam comprar caneca de X, queriam comprar é, pelúcias de X e bonequinhos, Jackson as pessoas queriam. Beleza, você tem essa questão do licenciamento. Você tem uma questão de ads, é, é o básico do básico. Fortnite faz isso, né? Você pega uma Havaianas e a Havaianas vai lá dentro fazer uma experiência dentro de Fortnite. É. Poderia ter feito isso? Ah, não quero fazer isso com o Web 2. Cara, faz com o Web 3, faz com as empresas que você tem aí, parceria, fa faz alguma coisa. Tipo, pega a Edis, pega a patrocínio, usa isso para queimar SLP, por exemplo. É outra fonte de negócio. Você pensar em expansão global, pensar em questão de, de esportes, torneio agora eles estão pensando nisso, mas meu é ex era um jogo extremamente, ainda é, né? Tipo, é um jogo competitivo, que faz o fomento a, a torneio e aí você pega patrocínio. Porque se você é a maior empresa de blockchain games, não é difícil você arrumar patrocínio no, no mundo para tipo, Ô, fulano, não, com a visibilidade aí. que eles tinham, definitivamente não era. Não, então, a, a visibilidade era gigantesca. Não, f... seria muito parceiro. Então, não só isso como conseguiram uh, cobrir o rombo do, cobrir, do hack muito com, fácil. Com, com, foi tipo, foi um um patrocínio, né? Foi. foi um patrocínio. então, então eu acho que é, é muito por esse lado que as empresas do Web3 elas precisam pensar em, em um modelo. tipo, ah, não, eu só quero fazer descentralizado beleza, ok, tipo, eu quero fazer uma infra, quero fazer um, um Ethereum, que eu tenha como... Cara, beleza, não, não tem problema, você vê que a Ethereum, tipo, funciona muito bem sem essa, sem essa questão de, de gestão de negócio mas eu acho que quando você começa a fazer produtos pensados aí para uma base de usuários, como é o caso do, do X-Infinity, jogos blockchain, GameFi, enfim, você precisa ter um, um modelo de gestão profissional ali, porque eu acho que o... acho que nem a própria equipe do X estava preparada para o crescimento e aí só era uma galera que Tipo, ah, curto fazer, mas pô, dá pra ver que eles não têm um board de advisors bons ali. Dá, uhum. dá, é claramente algo que dá pra ver. Cara, essa é uma das coisas é, que eu particularmente mais sinto falta em blockchain, que eu mais concordo com você, porque a minha percepção durante muito tempo foi que a maioria dos projetos envolvidos em blockchain não tinham um objetivo de gerar retorno. Em algum momento, a hum. pessoa fazia o switch e tentava gerar algum retorno em cima, mas não tinha como objetivo econômico e parecia que era muito mais uma questão de desenvolver por desenvolver, o que no final das contas acaba não sendo um negócio perene. Faltava visão empresarial do Faltava negócio. Faltava né? visão negócio. empresarial. A é. minha maior crítica, de forma geral, a, a, se você pegar a maioria de, de projetos construídos em blockchain, essa falta é, da necessidade de gerar algum retorno. E eu acho que isso deve mudar no curto prazo justamente porque a gente tem menos liquidez. E eu ouvi um podcast de... eu esqueci o nome, é, deveria fazer a referência no próximo, até faço aqui no início, mas é, o, o cara comentou sobre o mercado tradicional, ele estava falando, uma das, um, um dos maiores problemas que a gente teve recentemente foi justamente o fato de ter muito dinheiro no mercado muito fácil e muita gente captando sem precisar trazer retorno ou provar viabilidade econômica, o que fez com que muita gente deixasse de rentabilizar bons modelos de negócio que poderiam se converter, fez muito projeto que não era bom ganhar escala, ganhar atração e fazer muita pessoa perder dinheiro, e agora a gente vai ter uma mudança que é justamente o ciclo de desenvolvimento, que eu acho que potencialmente a gente teve um boom em cripto, que criou projetos, modelos interessantes, e agora a gente vai ter a consolidação desses modelos, que é justamente esse ciclo de desenvolvimento que não necessariamente acompanha preço. Então, eu acho que é, esse momento de mercado é muito relevante porque agora a gente começa a falar isso não é só para cripto de forma geral, até para a empresa tradicional. Você precisa gerar retorno, e na medida em que você gera retorno, você cria negócios perenes porque você... Tem algum modelo viável economicamente que não dependa de múltiplas captações. Obviamente é necessário captar para crescer uma parte do processo. Mas se você nunca vai gerar retorno, não tem porque você tem um token de governança para votar em uma coisa que nunca vai te dar nenhum retorno como detentor daquele token. Sim. Só ia... cadê? Só ia puxar um comentário? <risos> não, não, não. Que não sei como está que a questão de horário, que só, só ia falar isso também. Mas Pode puxar. Eu tô fazendo uma exceção porque o papo tá muito bom. Ah, aí. não, não, fechou, tranquilo. Fechou, <risos> fechou maravilha. É... Cara, que eu... É porque eu sou um é... o chato, um chato dourado. É, que aí eu e vi... quando dá quatro horas, <risos> eu fa... porque geralmente eu tenho algum compromisso depois, eu falo, gente, chegando 3h55, eu falo, cara, tem que terminar. Vamos é que tocar mais uns cinco minutos. Eu, é... mas eu vi não, que eu... ele tava me olhando com uma cara esquisita. Elo. Não, por mim? Não, por, só pra gente... Eu, eu quero até fechar com uma última pergunta, que é justamente o título da live que a gente tem hoje. É... O que que você vê para o futuro de blockchain games e eu queria até dividir o que que você vê no próximo ano dois anos e o que que você vê lá para frente então até quando você entra em conceito que hoje em dia se fala muito e que na minha percepção e até na do Eric que a gente comenta bastante se confunde o que que você vê por exemplo para metaverso o que que você vê dentro de blockchain todos esses conceitos construindo então o que que você olha para daqui a dois anos em blockchain games e o que que você olha para daqui a 10 anos em blockchain games Nossa. é um exercício muito difícil <risos> É, eu por acho por que por. É, é mais fácil a gente olhar para o, o que eu vejo daqui seis meses. Né? <risos> o o que, que eu vejo daqui seis meses, que é algo que é, já está acontecendo agora e é um pouco do nosso papo, antes do nosso papo oficial. Eu vejo que a gente vai ter, por hora, menos jogos e mais projetos de infraestrutura. Né? Então, a gente vai ter projetos de, de, de distribuição, plataformas de distribuição de jogos, é, plataformas que vão automatizar a... A, a liga, né, entre, entre o que é web 2 e web 3, então, ah, eu tenho um jogo aqui, beleza, usa a minha plataforma, você já, já faz essa liga, é... Talvez é, pensar já em modelos de, de tokenomia que comecem a, a fazer mais sentido né, dentro dos do jogos. Então, a curto prazo, eu vejo a gente não vendo tantos jogos, mas vendo muito projetos de infra infraestrutura. Mesmo porque, se a gente tem uma boa infraestrutura, a gente consegue escalonar jogos mais rápidos no futuro. Né? Então, eu acho que é, essa é uma questão passado esse momento, eu vejo realmente a gente vendo bons jogos, mesmo porque a gente tem bons jogos para serem lançados agora, né, Ember Sword é um caso, ou o próprio Illuvium, que eu não sou tão fã, mas tem muita gente que, que é fã, é. a Aurori, é... Ember Sword enfim, são jogos que todo mundo tá muito tipo, e aí, o que, que vai ser? Porque, cara, promessa absurda, né, tipo, vai ser muito legal, não sei o que, mas e aí o que vai ser? Então a gente vai ver o lançamento desses jogos, eu acho que é um movimento, acho que a gente vai ter um movimento de que os grandes players, e aí eu acho que é uma tese de futurismo minha, mais a, a, daqui dois anos, enfim. É, grandes players entrando na blockchain através da aquisição de pequenos players, que é algo que já acontece no mercado tradicional, né? Você pega enfim, é, grandes empresas bancárias que adquirem tokenizadoras, né? Porque eu não vou fazer uma área de tokenização até eu entender, até eu fazer o um movimento... Mas não tem expertise para fazer... Exato, é muito é mais, mais fácil, fácil eu fazer a aquisição Exato. aqui. Então eu, eu vejo que esse movimento vai acontecer, né? É, eu acho que a própria Microsoft adquirindo a... a, a acho que foi a Blizzard ano ah, passado, foi. né? Uhum. A própria Microsoft adquirir a Blizzard é um movimento desse de, ok, estou olhando para movimentos que precisam de pessoas que entendam de Unity, preciso de pessoas que entendam de ferramentas de desenvolvimento de metaverso como é o caso de Unreal, Unity, enfim. Então, acho que isso vai acabar acontecendo com mais frequência, e o que a gente falava de ah, profissões que só vão acontecer em 2030, acho que em dois anos a gente vai ver um, um negócio absurdo. Até então, gestor de comunidade era algo que não fazia muito sentido. Ano passado, de diante, agora todo mundo precisa de um gestor de comunidade, e diga-se de passagem, são muito, os bons são muito bem pagos. Exatamente. Falam que é mais importante você ter um, um bom gestor do que seu próprio produto. Se você tiver um bom gestor, cara, você vende qualquer coisa. Porque é ele que vai engajar, né? Ah. No fim do dia, você precisa de usuários para consumir o seu, seu produto, né? Então, a gente vai ver essa questão, arquitetos, engenheiros de metaverso. Então, o, o, os próprios escritórios, eu sei que, que, que é Genial tá com um movimento assim, né? Então, tipo, cara, os próprios escritórios, eles vão tentar entrar, vão, vão se expor atrás. Através disso, é, as pessoas vão ter experiências imersivas de tipo, pô, eu vou, vou ser uma produtora de eventos do metaverso, porque precisa ser por que a galera vai querer ficar dentro de uma experiência imersiva se a gente acabou de sair de uma pandemia e o que o pessoal quer é contato físico. Então a pessoa precisa ser muito boa para pensar em experiências que coloquem a galera lá dentro. É, então, acho que a gente vai começar a ver esses movimentos, né? É, não acho que a gente vá ver questão. De, de tecnologia vestível tão rápido, questão de tecnologia háptica, eu acho que o metaverso tá meio distante da gente ainda, do, do conceito que estão vendendo, é, porque, porque cara, é, é, é muito legal você jogar um Quest, jogar o Beat Saber, puta, é muito legal você jogar um Beat Saber, mas aí você tira, você morre de jogo, né, como se você <risos> tivesse ficado o dia inteiro comendo feijoada no navio, então tipo, é, não, não funciona ainda, eu acho que o conceito talvez veio no momento Certo, mas a gente não tá pronto para explorar isso. É como se eu colocasse um RPG na década de 90. O pessoal não ia um MMO, no caso, né? Pensar online. É como se a gente colocasse um MMO na década de 90 e a gente soubesse que as pessoas não têm é, computador para poder acessar esse a MMO. Internet, não tem não é? internet e, tipo, não tem conhecimento. E aí, como que você vai fazer? Então, eu acho que o conceito de metaverso, né, que, que veio muito por conta do hype do Facebook, porque eu acho que já tava caindo a ação, precisava fazer um um rebrand ali, de tipo, vou movimentar, vou, vou pegar o que tá, tá em voga agora, é. Acho que está que muito distante. Agora, para blockchain games, para mim, o solo está muito fértil. Né? Se eu posso encerrar essa frase, é assim, inverno cripto é momento da gente construir, não é momento da gente hibernar. Então, acho que todo mundo que construir agora, seja bons portfólios, seja bons projetos, seja boas estruturas, enfim, vai colher ótimos frutos no próximo ciclo de alta. Porque, historicamente, sempre foi assim. Seja na Web 2, seja na Web 3. Então, é. acho que é um pouco do meu pensamento em relação a isso. Cara, é o papo do ciclo de infra, né? Tipo, você, a gente chegou num ponto que, beleza, esse último ciclo bombou com o que dava para bombar, com promessas muito grandes que a gente não tinha infraestrutura para absorver ainda. Ou seja, inverno agora, vamos construir essa infraestrutura para conseguir tirar do papel esses planos que estão tendo para o futuro. Então, cara, o ciclo de infra, a gente fala isso todo episódio, né, cara? Mas acho que é o que resume isso, basicamente. E, até pegando... e no próximo ciclo de alta, com certeza, a gente vai ouvir muito mais da Space, Elo, porque agora você tá construindo para eventualmente surfar Exatamente. Esse, Exatamente. esse próximo ciclo. Aí eu volto aqui pra gente bater um papo né? Não, o... pô, a gente... Os, com os certeza. Aí, aí, aí o passe vai estar tá hiper concorrido. É bom que você marca isso, a gente te cobra. A gente fala, não, Elo, agora tá marcado, você vai ter gente. que voltar. Não, tá marcado, Tem que passar pra gente jogar ao vivo aqui, é, o... é, é... a demo. Não, a gente faz, a gente faz mesmo. A gente é. joga ao vivo, a gente faz uma demo. Inclusive, você falou que é Genial, agora a Genial tem um escritório ali no Metaverso, no Decentraland. Então, para quem quiser entrar. É... Eu esqueci o endereço exato do. do... 1922. 1922? É. Eu não acho que seja isso, mas. É na Ou... 91, não é? O... É, não, então. Deixa quieto, gente... estamos passando o endereço <risos> errado. A gente vai na live comentar qual o endereço certinho. Elô, queria te agradecer imensamente, foi um papo incrível, eu particularmente... Não, o pior ap... é que dava para ir longe. Não, né? é, eu, eu é. cara, eu aprendi muito, muito, muito, já vou deixar o convite para você voltar mais vezes aqui. É... Quero, inclusive, conversar com você fora daqui, porque, cara, uhum. espetacular o papo. Muito obrigado por ceder seu tempo pra gente e pra audiência. É... é isso, obrigado, obrigado, Lorenzo, Eric, todo mundo aqui do estúdio, audiência, um abraço e até